Eu quero compartilhar com vocês hoje sobre um tema que eu fui pega a semana, alguns dias atrás. Eu estava ouvindo um podcast e uma pessoa mencionou uma frase que eu googlei, porém não achei a autoria, então de autoria desconhecida, que dizia que a paciência ela é a face cotidiana do amor. Eu falei, uau! A face cotidiana do amor. Legal, e eu fiquei pensando, e fiquei, fui para a palavra de Deus, e lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 4, a Bíblia fala sobre algumas coisas que o amor é, algumas das facetas do amor, e ela fala, o amor é paciente, né? fala o amor é bondoso, o amor não se gloria, o amor não inveja, mas fala entre as facetas do amor, descritas em 1 Coríntios 13, está lá, o amor é paciente, então, biblicamente, a paciência é uma das faces. Do amor. Quando você está ali se doando com paciência, com tolerância, você está mostrando um pouquinho de quem Deus é para as pessoas. Você está servindo as pessoas. E muitas, muitos que estão à nossa volta, eles são abençoados quando a gente consegue servi-los dessa forma. As crianças são abençoadas quando tem pais pacientes. Os adolescentes, os adultos, os mais velhos, a gente mesmo. É tão ruim quando você vai para um atendimento que você pega uma pessoa estressada, sem paciência com você. Né? Às vezes você vai fazer algumas coisas novas, e você, às vezes, não sabe o passo a passo direito, e você pega alguém ali, tolerância zero. E você fala, poxa, né, meu dia poderia ter sido um pouquinho melhor se tivesse só um pouquinho de paciência do outro lado, de tolerância. Então eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso. É, a paciência é algo que a Bíblia né, nos chama para praticar. Ela é algo que pode ser adquirida. Não tem para comprar, infelizmente. né? Não dá para comprar online, não dá para comprar em nenhuma lojinha. E como a gente adquire a paciência? A Bíblia nos dá né? Alguma, um endereço que ela é colocada ali junto no fruto do Espírito Santo. Então, Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é paz, alegria, amor, mansidão, domínio próprio, longanimidade, que pode também ser colocada ali como paciência. Né? Então, ela está ali... E tudo, todo o fruto do Espírito pode ser manifestado nas nossas vidas, quando nós nos relacionamos com Deus, então onde se adquire e onde se aperfeiçoa a paciência é na presença de Deus, no nosso relacionamento com Ele, quando a gente se enche dEle, e alguém vem pisando pisa no nosso calo, o que a gente vai transbordar é o que veio dele. Né? Então é muito importante a gente manter né, a nossa vida de devocional, a nossa vida de oração, a nossa vida do secreto, a nossa vida de nos esvaziarmos de nós mesmos e nos enchermos dele, para a gente poder abençoar aqueles que estão à nossa volta. A paciência é também uma característica dos filhos de Deus. Lá em Colossenses 3, no versículo 12, a Bíblia diz assim, Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e paciência. Então nós que somos filhos de Deus, nós que somos o povo né, escolhido dele, nós nos revestimos de paciência. Nós recebemos do alto, nós nos cobrimos dessa paciência para poder amar e servir as pessoas. Né? Para podermos realmente transbordar dessa cara cotidiana do amor, de gente amar as pessoas dessa forma. A paciência é também o fruto da sabedoria. Lá em Provérbios 19,11 diz assim, a sabedoria do homem lhe dá paciência. Uau, hein? Então os mais sábios, os mais vividos, normalmente eles se tornam mais pacientes. Vocês já repararam nisso? Porque a sabedoria, ela dá esse fruto também na nossa vida. E aí fala aqui que a sabedoria, a sua glória é ignorar as ofensas. Olha que maravilha, né? Então amadurecer tem um lado muito bom, a gente envelhece e tem que conseguir também ter maturidade, porque envelhecimento não é sinônimo de maturidade. Que a gente possa envelhecer e ter o ganho do envelhecimento, senão a gente fica só com as coisas que despenca e tudo mais, e ainda não usufrui do benefício de envelhecer, que deve ser a maturidade que deve brotar em nós. Então, glória a Deus pela sabedoria que nos leva a esse lugar de mais calmaria. Eu acho interessante que, às vezes, a gente olhando para as pessoas, a gente pensa que a paciência ela é só um traço de personalidade, ou um traço dos temperamentos. Né? A psicologia ela avalia o ser humano de várias formas, e existem várias é, linhas assim, de, de avaliação e de nomenclaturas, mas existem os quatro temperat... temperamentos que a gente conhece mais, né? que fala sobre o fleumático, sobre o colérico, sobre o sanguíneo e sobre o melancólico, obrigado. Então esses quatro temperamentos, e cada um deles tem algumas inclinações. O temperamento colérico, ele é aquele do líder, do barraqueiro, do pavio curto, do que é aquele que desbrava os caminhos, essas são as características. Cada pessoa pode ter uma parte de um temperamento, uma parte de outro, mas quando a gente olha alguém paciente, eu que gosto muito dessa parte dos temperamentos e já li muito sobre isso, já fiz vários testes pessoais, coletivos. Então quando eu olho alguém calmo, eu falo, ele deve ser fleumático. Porque ele é uma pessoa muito tranquila, muito good vibes, de bem com a vida, deve ter essa fleuma nele. Mas um dia eu estava conversando com o nosso pastor, que é o pastor Abe, que cobre a minha vida, do Luciano. E ele falou, então, porque eu sou colérico, só que ele é um dos homens mais mansos que eu conheço. É um dos homens mais parecidos com Jesus. E quando ele falou que ele era colérico, eu tive a ousadia de fazer, <risos> pastor, acho que o senhor não leu bem a característica dos temperamentos. O senhor não deve ser colérico não, peraí, quais são as características do colérico? Eu fui lá fazer teste no meu pastor, olha que ousadia, fui, falei, Quem, como que é um colérico para você? Queria saber se ele estava ciente do que ele estava falando. Porque como na minha cabeça pode um homem colérico, que tem essas características que eu falei de liderança tão forte, de pavio mais curto, né, de ser o vulgo barraqueiro... Como pode um homem assim, com esse temperamento, ser tão parecido com Jesus nas ações dele? Sempre tão ponderado, com um palavreado muito amoroso, no trato com as pessoas. Eu falei, acho que o senhor se equivocou, houve o equívoco, vamos lá. Aí ele começou a falar as características, não, eu sou realmente um colérico, tem essa parte. Ele foi descrevendo, eu falei, não, o senhor realmente sabe, mas o senhor já fez algum teste? O senhor tem certeza? Eu estava meio indignada com aquela declaração. Ele falou, é que toda a parte mais difícil do meu temperamento eu subjugo e realmente eu, eu permito que o Espírito Santo me encha para eu não transbordar dessas partes negativas ou mais difíceis no trato do meu temperamento. E eu fiquei muito chocada com aquilo. Né? Meu meu esposo, ele também é um colérico, um líder muito forte, dos pulmão forte, do né, do tendencioso a barraqueiro, tudo isso ele mesmo confessa. Não estou falando nada que vocês já não ouviram do pastor aqui. E, e ele, nesses períodos que ele tem se aventurado em fazer longos jejuns, ele vira uma calmaria, as primeiras vezes eu ficava até tirando quando ele, falava, devolve meu marido, devolve meu marido, quem está aí, quem é você, eu ficava brincando, porque ele começou a ficar nesses períodos de muita busca, de muita oração, uma mansidão, uma paciência. O Luciano é aquele que, se você for contar uma história para ele, você começar a enrolar, ele fala: Pô, dá para pular para o fim? Tipo, já peguei, já peguei, vai, vamos. E, de repente, ele falava: mas fala mais sobre isso que você estava pensando, o oh, que está que, que acontecendo, que estranho. Então, eu pude perceber né, que realmente não é uma questão de temperamento. A paciência ela não é uma inanição. Ela não é uma falta de atitude, mas pelo contrário, ela é algo muito intencional que você pode decidir apresentar. Eu sou uma fleumática, o meu temperamento é daquelas pessoas que são mais devagares, as pessoas falam, você é mais calma, só que eu posso assegurar para vocês que se eu não buscar a Deus, essa calmaria vai embora, a paciência vai embora. Então, com, esses, com essas pequenas, assim demonstrações aqui né, de que um colérico pode ser sim muito calmo, paciente se for cheio do Espírito Santo e uma fleumática ela pode ser barraqueira se não tiver o Espírito Santo. Né? Então eu já me percebo quando eu começo às vezes vacilar na minha busca a deus. Tem dias que você vai na correria, não gasta tanto tempo. Eu percebo que meu nível de paciência já começa no trânsito. Eu não tenho coragem de buzinar, mas não é só porque eu sou crente, é porque eu não tenho, eu tenho eu Sou medrosa, mesmo tenho medo que outro venha a brigar, alguma coisa. então eu não faço nada. Mas eu, às vezes eu fico dentro do carro. Mas olha lá. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, eu falo, aí tem a hora que eu falo, meu Deus, Kelly, o que está que acontecendo com você? Meu Deus, vai orar, mulher, vai orar que você vê que a paciência foi-se. Né? Então, nós precisamos realmente ter esse olhar atento e o entendimento, que não é nato de alguns, é para todos. A Bíblia vai descrever, e eu ainda vou ler outros versículos, que fala que a paciência é uma das evidências, um atributo, a cara cotidiana do amor. É aquilo que você decide oferecer para as pessoas. É uma forma de servir as pessoas com um olhar atencioso, com um ouvido. Às vezes, as pessoas mais velhas repetem história. É amor você ouvir aquela história talvez de novo. Sabe? Às vezes a pessoa está tão empolgada contando. Eu já repito histórias às vezes. Então, assim, eu sou uma avó nova, né? Mas eu já estou nessa fase aí. Às vezes eu falo para ela, eu já contei. Porque eu sou aquela pessoa que eu fico empolgada com uma coisa. Então, tipo, eu ouvi essa frase que eu, me marcou, eu já falei para minha mãe, já falei para meus irmãos, já falei para várias pessoas sobre a paciência como a cara cotidiana do amor. Então, às vezes eu falo, eu já falei para você. Porque a gente repete, mas aquela, aquela questão de você se, sabe, decidir falar, conta, já falei, se a pessoa pergunta, já falei, você fala, já, mas tudo bem, legal a tua história, vai lá, conta lá, né, e quando é uma, uma, uma questão que você sabe que é mesmo, algo por paciência, por amor, você pode fazer isso, a paciência também, né, ela, ela, é mostrada na Palavra de Deus, quando a gente fala sobre personagens bíblicos, se eu perguntasse para vocês, né, quem é um, um personagem que está tá muito associado com a questão da paciência, tem até uma expressão que a gente fala, paciência de Jó, muito bem, né? e lá em Tiago no capítulo 5, versículo 11, né, se você está com a tua Bíblia aí, liga lá, abre lá, vamos ler juntos, diz assim, eis que temos por felizes os que perseveram firmes, Vendes da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. A história de Jó é uma história que são 42 capítulos, o livro tem o nome dele mesmo, e é uma história muito interessante, muito cheia de detalhes bem peculiares, assim que me intrigam, porque o primeiro deles que me deixa bem assim, eu falo assim, poxa Deus, olha isso, tem, a, a, o livro começa contando de um bate-papo entre Deus e o diabo. E Deus pergunta para o diabo tipo, onde ele estava, ele fala que ele estava andando na terra. E o Senhor, ele meio que está muito feliz com Jó. Porque Jó é um homem íntegro, um homem reto, um homem que agrada o coração dele. E ele dá um toquezinho, e fala, você viu o meu servo Jó? Ele tipo, ele apanha a mira na testa do Jó e fala, ô oh, Senhor, ele estava tão bonitinho lá, deixasse quieto o pobre de Jó, estava tudo, estava se dedicando, era um homem temeroso, um homem cuidadoso. A Bíblia fala que ele oferecia sacrifício pelos filhos com medo de que os filhos tivessem pecado em algo que eles desconhecessem. Era um homem que queria muito amizade com Deus. Era um homem que era muito realmente zeloso. E Deus reconhece essas características. E ele fala, está lá, olha o meu servo, você prestou atenção nele? E o diabo fala, ah, mas é fácil ser assim? É fácil ele ser um homem tão fiel, quando, porque a vida dele é muito abençoada, o, cercou, o Senhor cercou ele com um muro de proteção, ele está ali com muitas bênçãos, próspero, é muito fácil. E Deus fala, ah é? Você acha que é por isso? Então eu te autorizo a tocar na vida dele. Vai lá, toca. E aí começa uma desgraceira na vida de Jó. Eu não sei quantos já leram, né, os 42 capítulos, eu quero convidar você a ler, porque é um livro que né, ele mexe com o nosso coração de várias formas porque trata de crises que todos nós passamos, quando a gente leva algumas negativas de Deus, e é um livro muito abençoador. Mas aí quando o, o, é dado a largada e o diabo começa lá a fazer o trabalho dele, vão chegando muito rapidamente alguns relatos até Jó, chegam alguns servos falando, olha, a sua propriedade foi atacada, os animais morreram, já chega outro na sequência falando, olha, os seus filhos estavam reunidos todos numa casa comendo, teve um vento muito forte, derrubou a casa, todos morreram. E de repente ele recebe uma enxurrada de notícias ruins. E aí ele mostra uma característica que todos nós devemos ter, que é o primeiro tópico dessa ministração, que é seja paciente nas tribulações. Ele mostrou uma paciência, mas vejamos, não uma paciência como eu falei, uma inanição de ficar lá tipo fingindo de morto quando tudo vai muito mal, mas não, ele tomou uma decisão, que ele não desonraria o Deus que ele acreditava, mesmo em meio às lutas. E a primeira declaração, quando começam a vir contar que as coisas estavam indo muito mal, ele abre a sua boca para responder, ele fala assim, depois do relato dos filhos, das propriedades e tudo, do, dos animais que morreram, que foram roubados e teve um monte de coisas ruins, ele fala, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, já não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Essa foi a primeira bordoada que ele recebeu, assim, que foram muitas notícias. E você vê que ele se posiciona de uma forma que... Esse texto é muito lido em velório, esse texto é muito lido em algumas situações de perda, porque nós não somos programados para perder. Nós não gostamos de perder nada, não sei se você já foi assaltado, eu já passei por essa experiência, uma indignação, você fala, como que a pessoa vem e leva o que é meu? como que eu peco assim? Quando a gente pede alguém que ama, você demora para você entrar nos prumos de volta, você tem que administrar aquilo, e é difícil, e de repente, está, ele está naquela situação onde foram muitas perdas, muito rápido, e ele tem essa resposta, ele toma uma decisão ali, tipo, peraí, calma, eu cheguei aqui sem nada, tudo que Deus deu eu recebi, agora Deus levou e Ele toma essa atitude muito cuidadosa e nós precisamos aprender essa paciência na tribulação, porque tem uns crentes que no primeiro golpe, no primeiro relato já sai maldizendo Deus, maldizendo a igreja, maldizendo os irmãos, maldizendo os vizinhos e chutando tudo para o alto, mas nós somos chamados para uma atitude diferente disso, para sermos pacientes durante as lutas e Ele ali para tudo, toma muito cuidado e aí acontece um segundo, uma segunda conversa ali entre Deus e o Diabo ele, e ele, Deus está falando, está vendo? Ele continua fiel. Ele é muito tem, ele tem é muito temente. E o Diabo fala, mas também ele, ele tem uma saúde boa. E, e, e Deus permite, fala, então pode tocar, só não deixa morrer, não é para morrer. E a Bíblia conta e a Bíblia descreve um cenário, gente, muito ruim. Não dá o diagnóstico, mas fala que o corpo dele se encheu de feridas, da cabeça até os pés. E um tipo de ferida, que eu não sei que ferida que pode ser essa, que a Bíblia conta que ele pegava cacos para coçar as cascas da ferida. Então eu imagino uma ferida muito feia. E a Bíblia realmente conta, continua descrevendo o cenário ali, e você percebe que o negócio está muito ruim, porque a esposa dele chega para ele e fala, Jó, amaldiçoou o teu Deus e morre. Tipo, cara, para de ficar honrando esse Deus aí, olha o que Deus está fazendo com você. Ela é tomada do sentimento que muitas vezes nós somos, de sermos emocionais na hora da crise. E aí a gente esquece que nós temos um Deus cujo caráter é imutável. Um Deus que continua sendo bom, mesmo quando as coisas estão muito ruins. Um Deus que é digno do nosso louvor, da nossa adoração, mesmo em meio às mais terríveis provas. E muitas vezes nós somos essa mulher de Jó que fala, desiste. Cara, está muito difícil, olha para você. E ele olha para ela e ele dá uma resposta, ele fala, você fala como uma insensata. Em outras versões fala, você fala como uma louca. E eu não vejo desamor aqui, porque eu vejo um homem realmente olhando para a situação, quem está todo inferidado é ele. Ele olha para ela e fala, você está falando como uma insensata. Ele falou, nós aceitaremos o bem dado por Deus, mas não o mal. E em tudo isso já não pecou com os seus lábios, diz as escrituras. Foi essa a resposta, ele fala, a gente aceitou, as bênçãos vieram, a gente ficou feliz. Mas agora que o cenário mudou, a gente vai abandonar a Deus. Então ele continua paciente, olhando para um Deus, que tem um caráter inquestionável. Ele se coloca naquele lugar, e a Bíblia conta de três amigos, que eram morar em lugares diferentes, se encontraram para vir confortar, para vir consolar Jó. E eles estão sabendo da situação, e a Bíblia conta que quando eles viram Jó, eles nem reconheceram o um amigo de tão ruim que estava a situação. A Bíblia fala que esses três amigos choraram, rasgaram as suas vestes e ficaram sete dias e sete noites sentados do lado de Jó, sem falar coisa alguma. Vocês imaginam, gente, a desgraceira? Vocês imaginam para esses homens, quatro amigos se reunirem e ninguém falar nada por sete dias e sete noites? Ficaram só ali. Não tiveram coragem de abrir a boca. Não conseguiam entender. Mas não é porque faltava palavras também, porque depois eles abriram a boca e falaram muita besteira. Eles começaram, e a Bíblia vai relatando, são 42 capítulos da história, uma boa parte dos capítulos são esses amigos indagando Jó. Falando, Jó, você tem certeza que você não pecou? Jó, você tem certeza que você não está colhendo alguma semente? Jó, será que você realmente... Jó, Jó, olha que rapaz, você fez alguma coisa. Porque nós somos inclinados a julgar facilmente. E a gente pega algumas regras que nós conhecemos e quando a gente olha para as pessoas, a gente usa essa lente. Então quando a gente vê alguém passando por uma crise, por um momento difícil, a gente já começa. capeta entrou aí porque tinha brecha. Pecou com certeza, que será que aprontou isso aí para estar tá vivendo essa bagaceira? E gente, a Bíblia mostra que nem sempre alguém que está num momento de tribulação, ele está desviado ou pecou, e essa é a história de Jó, ele era reto, ele era íntegro, ele não tinha pecado, ele, ele se consertava constantemente diante de Deus e o Senhor autorizou. Então quando a gente vê essa atitude, os amigos começam a falar e falam, falam, falam, e é interessante a leitura desses capítulos das falas e das suposições e dos questionamentos dos amigos, porque essa história é muito antiga, mas é interessante como o homem processa muito parecido sempre. As falas, as frases mudaram, mas o que está por trás delas é a mesma coisa. E os amigos estão ali falando o que muitas vezes os amigos de hoje em dia falam quando vê alguém sofrendo. E, e Jó, ele tem um cuidado em cada vez que ele abre a sua boca. Ele foi paciente nesse sentido de ser tolerante, de ser forte. De permanecer naquilo que ele cria, mesmo com tantas coisas o empurrando. E em alguns momentos ele fala da aflição que ele está sofrendo. Mas em nenhum momento ele peca contra Deus. Em nenhum momento ele atribui aquelas dores, aquela situação, aquelas perdas a Deus ele vai falando com muito cuidado, e, e eu peguei, pincei algumas coisinhas aqui para a gente ver o tipo de fala que saía da boca dele, enquanto os amigos ficavam ali pressionando ele, tentando ele, fazer, eles queriam ajudar a Jó a enxergar o erro dele, mas ele não conseguia localizar esse erro, e aí ele fica, eles ficaram realmente fazendo um trabalho muito intenso, e, e Jó 12, 13, é, um, um dos momentos desses questionamentos, Jó diz, Deus é quem tem sabedoria e poder, a ele, a ele pertencem o um conselho e o um entendimento. Ele estava falando, olha, o conselho de vocês não está legal. Vocês estão errando. E ele fala isso com os amigos. Ele fala, vocês não estão sabendo ser bom nos seus conselhos. Vocês não estão falando algo que é legítimo. Vocês não estão entendendo a situação. E ele se defende, falando que não, que ele estava ele andando corretamente, que não tinham pecados, que ele já tinha consertado, que ele já estava numa postura correta. E os amigos seguem ali, tentando ajudá-lo com esse discurso, né, o acusando. E ele segue se defendendo. Jó 13, 15 diz... Que já disse, embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Então, os amigos falando, falando, e ele falou: olha, Deus pode me matar, eu vou continuar aqui. Falando, sabe, defendendo aquilo que eu fiz porque eu creio que fiz certo, e ele fica nesse lugar... Depois Jó 27, 3 a 4 diz assim, enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, os meus lábios não falarão maldade e minha língua não proferirá nada que seja falso. Essa é a postura de Jó, gente, o tempo todo. Então você veja que é um atributo, essa paciência de Jó, não é algo ruim, não é algo que o fez um homem pacato, um pacato cidadão que estava ali só aceitando tudo, não. Ele estava ali calculando cada coisa, ele estava num profundo sofrimento, mas cuidando com aquilo que saía da boca dele, falando sempre que ele cria que Deus podia mudar tudo aquilo, que Deus estava no controle de todas as coisas. E depois de, dos amigos questionarem tanto, tanto aquele homem, é, a Bíblia fala que Deus o questionou e começa uma série de perguntas feitas pelo próprio Deus a Jó e Deus começa a falar, você sabe porventura, quem fez essas coisas maravilhosas e ele vai falando dos atos grandes que só um Deus pode fazer e ele começa a fazer muitas perguntas para Jó e para todas as perguntas é tipo assim, você falar, Deus foi o Senhor, só o Senhor pode fazer essas coisas. Só o Senhor pode fazer essas coisas. E ele vai fazendo muitas perguntas. E Jó sempre afirmando, eu, é, eu creio que toda... Tipo, é uma, como se Deus estivesse permitindo falar, Jó... Você está olhando para mim do jeito certo? Eu sou Deus, eu posso todas essas, essas coisas e é, são muitas perguntas feitas ali. São mais de 40, 50 perguntas que você vai lendo ali, Deus fazendo. Né? Quem pode colocar as estrelas no céu? Quem pode fazer isso? Quem pode fazer? Quem opera isso? Quem opera? E Deus, Deus só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor. E aí, então, depois de todas essas perguntas, Jodis para Deus. Eu sei que pode fazer todas as coisas e nenhum dos seus planos podem ser frustrado. Que essa é uma passagem muito linda. Isso é uma passagem que mexe com a maioria do coração das pessoas. Isso é uma passagem que já virou cânticos que mexem com o nosso coração. Né? As pessoas se emocionam muitas vezes. Já ouvi muitos né, chorando, ouvindo canções com essa porção da escritura. E é uma verdade que todo ser humano lá no fundo sabe. Que a gente foi feito com a semente da eternidade dentro de nós. E nós sabemos que há um Deus que pode todas as coisas. E essa verdade, ela mexe com a gente. Porque como é difícil viver uma parte de todas essas coisas. A parte legal... Glória a Deus, mas as dificuldades, as lutas, o momento que nós estamos sendo provados, que difícil é. E você declarar, Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, mas o nosso coraçãozinho humano, lá atrás você fala, mas então por que, que o Senhor não faz diferente o Senhor pode? Por que, que o Senhor colocou a mira na testa do Jó? Por quê? Ele estava lá tão bonitinho. Por que, que o Senhor foi apontar ele para o diabo vir fazer bagunça? Por que, que o Senhor deixou a tocar no corpo dele? Por que esse sofrimento? Porque nós temos essas, essa inclinação aos questionamentos, à ao, não compreensão de algumas coisas, mas é nesse momento que o nosso coração precisa ser paciente na prova, e a gente precisa olhar para um Deus que não muda e declarar, Senhor, eu sei que tudo podes. eu sei que os seus planos não são frustrados, o Senhor não perdeu o controle. Eu posso estar vivendo uma prova nos meus relacionamentos, pode estar difícil agora, mas tem promessas para minha família, para minha casa. Eu sei que tudo pode, eu sei que o Senhor pode mudar essa circunstância. Eu sei que eu posso crescer nisso tudo, eu sei que eu posso aprender. Eu sei que as pessoas que estão perto de mim podem melhorar e podem ter atitudes diferentes. Né? E é muito lindo como a gente aprende com, com o Jó, com a atitude dele e uma outra declaração que Jó faz ali na sequência né? ele fala, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram estou lendo a NVI né? e tem algumas versões que dizem né? antes eu te conhecia de ouvir falar mas agora de contigo estar o que acontece nas provas, na tribulação é que se a gente se lança para Deus, se a gente ousa confiar no caráter irrepreensível dele, no poder que ele tem para transformar as nossas batalhas em vitória, a gente vai conhecer a Deus de um jeito novo. E o ganho nem sempre é a cura. Porque, naturalmente, a gente só vê vitória se a doença foi curada. Sabe, se algumas coisas foram revertidas, mas o que Deus vê é diferente daquilo que a gente enxerga, porque Deus vê a eternidade, Deus nos ama e Ele quer a gente com Ele eternamente. Enquanto a gente está preso em tantas coisas aqui que passam, Deus está preocupado de a gente estar tá eternamente com Ele. E algumas mudanças às vezes dentro da gente, a gente resiste tanto a um Deus amoroso, que às vezes tem caminhos mais fáceis de nos transformar, mas a gente rejeita esses caminhos. Às vezes permite que venham umas provas mais rápidas, mais intensas, para a gente ser chacoalhado. Mas ele visa o fim, que é a eternidade. Um bebezinho não gosta de ficar ouvindo, não, não faça, não pode. O bebê quer pôr o dedo dentro do furinho da tomada. E o pai vai repetir, não, não, não, porque o pai está olhando o fim. Que se o dedinho entrar no buraco, a criança vai levar um choque, que pode machucá-la que pode feri-la seriamente, mas a criança não consegue ter esse entendimento. E quantas vezes nós somos essa criança, sabe, ficando bicudo com os nãos de Deus, com as pausas dele na nossa vida, com os impedimentos, com Deus falando, peraí, não é agora, não pode, não é por aí. E a gente fica lá não entendendo as bênçãos, questionando esse amor, mas em nome de Jesus, nós estamos crescendo e nós vamos entrar num lugar de poder frutificar da paciência nos momentos da tribulação. A paciência nos momentos da dificuldade, E eu quero falar um pouquinho que a gente tem que ser paciente na tribulação e eu quero ser, falar sobre um outro aspecto. A gente tem que ser paciente também com os outros. E se tem uma coisa que existe para melhorar a gente, para aperfeiçoar a gente, essa outra coisa, essa chama, se chama Outro, outro, qualquer outro, vai fazer você crescer, vai fazer você ser aperfeiçoado. Porque nós somos feitos de uma forma muito linda. Cada um de uma forma única, cada um tem a sua própria identidade, a sua própria marca de, de, de impressão digital, exclusiva. Nós temos uma forma de olhar para o mundo que é muito pessoal, que é fruto das nossas experiências, que é fruto né, de tudo que nós pudemos ler emocionalmente, naturalmente, Aquilo que a gente experimentou. Mas a outra pessoa que está do nosso lado, igualmente, também é um ser único. E juntar seres únicos, sempre é um pouquinho, né, tem os seus conflitos. É difícil a gente lidar com o outro. O outro existe para nos aperfeiçoar. Porque, acredite, nós somos melhorados quando nós encontramos com outros. Se os outros forem difíceis de lidar, melhores a gente vai ficando. Mais tolerantes, mais pacientes, mais amorosos, mais... melhor melhores, melhores. E a Bíblia, ela nos leva nesse lugar, ela nos dá entendimento. Né? Eu me lembro de, de como quando a gente tem filhos pequenos, a gente é tão cobrada nisso. Né? Eu me lembro que quando meu filho estava para nascer, foi um dos momentos que eu fui muito chamada para exercer esse momento de muito de descanso em Deus. O parto de Israel foi uma das maiores provas que eu já tive na minha vida. Eu, a gente já contou essa história, alguns de vocês conhecem, mas eu orava pelos meus filhos desde que eu me converti aos 15 anos, eu orava muito pelos meus filhos. Eu fazia magistério, então fui, era professora, eu sempre amei crianças, eu sempre sonhei com isso, abençoava os meus filhos, lia livros de educação de filhos desde os 15 anos e quando me casei, eu já queria engravidar, já, logo que eu casei Luciana falava, espera um pouco mulher, segura, segura eu, eu posso ser mãe, vamos ter filhos, vamos povar a terra, que lindo, vamos eu era essa pessoa, então eu orava pelos meus filhos e quando eu engravidei, todo dia em posição de mãos na barriga abençoava, profetizava e abençoava o parto abençoava a cria que ia ser tudo maravilhoso e lindo e aí, quando chegou o momento do parto, eu achava lindo ler sobre e eu ficava fiquei esperando aquele aquele momento de humilhação que toda mãe passa, que faz o xixi na calça, que a bolsa estoura. E eu achava isso lindo, falava, meu Deus, vai chegar o meu momento, eu vou fazer essa, minha bolsa vai estourar e vai ser... Eu acho que não é xixi, vamos! Eu estava eu esperando por isso, mas isso não aconteceu. Eu, um dos momentos estava se aproximando e, de repente, eu comecei a ter uma hemorragia muito forte. Eu sabia que aquilo estava errado, eu tinha lido sobre o parto, eu defendi o parto natural, queria o parto normal, estava pronta para todos os sinais, orava por esse momento, de repente sangue, muito sangue, muito sangue, eu falei, "Tá errado, não foi assim que eu imaginei, eu ia fazer aquele xixi falso, Tava tudo pronto, minha bolsa estava pronta há dias, eu tava preparada, e eu falei para o meu marido, eu falei, amor, nós temos que ir para o hospital agora, a gente chegou no hospital, e eu me lembro que o meu médico foi acionado, e ele era baixinho, bem branquinho, italiano, assim, ele ficou sem cor, quando ele me viu, ele viu o tanto de sangue que eu já tinha perdido, ele, ficou, ele só pegou o telefone que estava do meu lado na cama e falou, emergência, emergencial. Eu já tinha conhecimento suficiente, não precisava ser tão médico assim, para saber que estava bem errado o cenário. E eu lembro que eu vi meu médico bem preocupado, eu vi o Luciano muito preocupado, e naquela hora eu tomei uma decisão. Eu falei, eu não tenho o que eu possa fazer agora, a não ser confiar que o Senhor está cuidando de tudo isso. E eu tomei essa decisão, eu me lembro de ter tomado essa decisão, quando eu, tava, eu vi muito agito na minha volta, e quando eu decidi ser paciente na minha prova, falar, Senhor, eu vou esperar no Senhor, eu vou crer que o Senhor vai cuidar da minha vida e da vida do meu filho, eu entrego nas Tuas mãos esse momento, eu orei por Ele, está muito diferente daquilo que eu estava esperando, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer diferente, né do que aquilo que tudo parecendo naturalmente falando, está dando muito ruim, mas eu creio que vai dar bom de algum jeito, o Senhor vai intervindo isso aqui, isso vai ser bom, vai, vai dar bom. E eu, e eu lembro que eu fiquei orando, e eu, quando eu abri os meus olhos, eu via todo mundo correndo, e gente, parecia que eu estava numa outra dimensão, e parecia que eu não estava no mesmo ritmo deles. A paz que excede todo entendimento, tipo, encheu, me encheu. Eu estava numa calmaria e eu não tinha tomado nenhuma droga, nenhum remédio, nada, não tinha tomado nada. Eu estava ali, in natura, com aquele perrengue ali acontecendo, e eu estava... Calma, calma, a calma que vem de Deus. Eu lembro que eu fui levada para o centro cirúrgico e quando eles fizeram o parto, eu vi que o meu médico falou que eu tive um total, um total descolamento de placenta, né? isso significa que o bebê ficou mais ou menos 40 minutos pela conta dos médicos sem respirar dentro da minha barriga. Eles estavam esperando um bebê morto ou um bebê com várias sequelas. Então, quando eles tiraram, eu não tinha ouvido isso dos médicos, eu não, eu não sabia que poderia ter esse fim, mas eu sabia que estava tudo muito errado. Mas quando eles tiraram o bebê, o Israel estava bem roxinho, mas ele chorou. E ele foi feito aquele teste dos reflexos e as notas foram boas. Ele deu o teste, o teste de apigar, que chama 9, 10, os médicos falaram, não está excelente. E o anestesista que não nos conhecia, nós éramos já pastores, ele, o nosso médico sabia, esse anestesista não, ele falou, o santo deles é forte, hein? Aí o médico que nos conhecia falou, eles são pastores. Tipo, deu a deixa, assim, tipo, é, eles são pastores. Aí eu lembro que eu escutei isso eu falei, nosso, o nosso santo é o santo dos santos, é forte mesmo, aleluia, ele está aqui. E eu lembro, que, eu lembro dessa, dessa coisa entre eles, essa comoção. Eu vi os olhares, eu vi a troca, todo mundo muito assustado. E a enfermeira que estava no momento do parto, ela era da nossa igreja. Ela não conseguia disfarçar, porque ela ficou durante a cesárea no canto com os olhos assim. E uma cara, ela era bem alemãzona, ela ficou com os olhos... muito. Ela, a cara dela era de desespero, eu tentava não olhar para ela. Porque eu falava, gente, tá todo mundo entendendo o que tá acontecendo aqui. Eu olhava para ela, eu via o próprio desespero estampado, eu via para o meu médico, o meu médico branco, tipo... E aí, quando o bebê chorou, todo mundo foi aliviando, foi, houve essas declarações, e eu fiquei muito feliz e muito agradecida. O Israel, quando a gente voltava essa clínica, ele era chamado milagrinho, o pediatra era do mesmo lugar. Então, por muitas vezes, o um milagrinho visitou essa clínica e quando ele chegava, ele era celebrado pelos médicos, pelos enfermeiros. Falava, o milagrinho chegou, o milagrinho chegou. Né? E, e isso foi um marco, mas quando nós somos pacientes né, com Deus, nas no, nossas tribulações, nós damos uma oportunidade, não a Deus, de fazer o que Ele, ele pode fazer. A gente dá uma oportunidade para a gente poder assistir o um milagre de uma forma muito privilegiada, de camarote. Eu entreguei realmente a situação, eu não tinha o que fazer a não ser confiar. Mas eu decidi naquela hora e Deus me deu graça para poder estar tranquila, mesmo com tudo acontecendo. E o que eu me dei de presente foi a oportunidade de ver um milagre num ritmo bem legal tudo, parecia que todo mundo correndo e eu estava slow, assim, vendo as coisas, e aí eu vi o bebê chorar e glorifiquei a Deus, e foi algo muito importante, a paciência nas lutas, ela é algo que mostra sua confiança a Deus, mas também te dá a chance de assistir de camarote o milagre que Deus vai fazer, a benção de Deus né, na sua vida. E quando nós falamos sobre paciência com os outros, lá em Efésios 4, no versículo 2, a Bíblia diz assim Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. A Bíblia nos dá essa chamada, essa tarefa de como nós devemos nos portar uns com os outros. Então, como eu falei, não é um traço de personalidade né? ou de, de como você. É uma, é uma coisa que. Tipo, é uma responsabilidade que Deus nos dá de como nós devemos nos portarmos com as pessoas. E a Bíblia fala que a gente deve ser completamente humilde que a gente deve ser dócil, sabe, com a pessoa, ter uma palavra branda, que nós devemos ser pacientes e dar suporte. Suportar não é aguentar água lá abaixo. Suportar é você oferecer suporte na fraqueza das pessoas que estão perto de você, porque não pense você, e assim também não pense eu, que nós temos alguma chance de ser perfeito, porque nós não somos. Então, você convive com a fraqueza das pessoas e as pessoas convivem com a sua. E quando a gente estabelece um ambiente de amor, né, você dá a chance das pessoas crescerem e te ajudarem a crescer também nas suas fraquezas. Né, eu me lembro que um dia eu estava fazendo os discipulados aqui na igreja, mesmo ainda no outro endereço, e entrou uma discípula e ela começou a falar, como é difícil lidar com as pessoas eu estou tão cansada, eu não aguento mais ouvir as mesmas queixas, as mesmas dores, o quão cíclico é o ser humano, eu estou cansada desse relacionamento na igreja, as pessoas estão me sugando, eu me sinto sugada, eu me sinto... E ela foi abrindo o coração dela, eu falei, pode falar, fala que eu te escuto, estou aqui, vai. E ela foi falando e depois eu entrei com um conselho, fui alinhando, falei, você tem que lembrar, para quem você faz, o que você faz. Né? se o Senhor é digno o suficiente de você ofertar o seu amor, de você ofertar os seus ouvidos, de você repetir os conselhos, eu acredito que Deus mereça, que Deus, Ele é digno disso, e, Ele, e você tem que agora fazer uma conta com você, e eu fui ajudando, tipo, no aconselhamento, ela saiu, entrou uma outra, era a pastora Adriana entrando na sala, minha discípula sentou na minha frente e começou, pastora Kelly, eu estou aqui, antes de entrar, tão agradecida a Deus, que maravilha a gente viver em igreja, como é bom a gente andar uns com os outros gente, eu estava pensando me foi dando uma gratidão, eu estava esperando ali abrir a porta, eu estava pensando eu sou uma esposa melhor, eu sou uma dona de casa melhor, eu cozinho melhor, eu me relaciono melhor por causa das pessoas, ela falou eu tenho as melhores fórmulas de limpeza que eu vou na casa das irmãs e vou trocando em receita de fórmula de limpeza, de comida né? e a gente vai aprendendo com as mais velhas, como a gente ser mais calmo com os filhos, como a gente ser ter mais... e ela estava tão apaixonada, eu quase falei para ela, para de falar que eu vou chamar que saiu para você falar tudo de novo. Ela estava precisando né escutar esse relato. Mas a questão é que a gente também tem fases, e a gente não poderia mentir que não há desgaste nos relacionamentos. É, não A gente não vai ser hipócrita de falar que é sempre tão, tão legal, porque as pessoas elas exigem mesmo da gente. É, se você tem um bebezinho, que difícil é, você não vai dormir, você fica no limite, é difícil ser paciente, depois o bebezinho cresce, também exige, depois vira adolescente, também exige, depois também exige, depois vem, mas sempre exige, né? E assim você pode ter certeza também que você também exige das pessoas. E essa consciência cai muito bem para nos ajudar a ser um pouquinho mais pacientes. Porque a gente pensar que em algumas coisas as pessoas vão ter que exercer paciência com a gente, faz a gente ser um pouquinho empático, não é verdade? Amém? Amém. Amém. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 2, a palavra diz assim... Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Então, nós, enquanto estamos cuidando das ovelhas de Jesus, porque esse cuidado não é só para pastor, não é só para líder. A Bíblia fala aí de fazer discípulos. Quando a gente fala do amor de Jesus para alguém, quando a gente ajuda, a gente precisa ter paciência para exortar, para ensinar, para corrigir, para alinhar. E isso tem que ser uma característica nossa. Segunda Coríntios 5,16 diz assim, de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano o que a Bíblia está falando aqui, que quando nós nos relacionamos a gente pode também ser paciente se a gente não pegar o nosso olhar errado quando a gente está olhando uns para os outros, que a Bíblia fala não olhe do ponto de vista humano, que outro ponto de vista que tem? Como que você pode olhar para alguém se não for do ponto de vista humano se você é um ser humano? Você também é um ser espiritual, amém? Você também é um crente de outro mundo. Vulgo Joe. De outro mundo. Você é Joe. Né? Então, que outro ponto de vista que você tenha não um ser humano, o sobrenatural, o espiritual. Você olhar para as pessoas e falar está mudando, está sendo transformado, está crescendo, né? você ajuda o teu coração a ser paciente, quando você aplica isso que a palavra ensina, não olhe para o outro só do modo natural, do ponto de vista do ser humano, olhe com fé, eu me lembro da nossa casa, um período que eu tenho um irmão mais novo e ele era muito assim, uma energia extra, ele tinha um jeito bem difícil, ele tinha resistência às autoridades desde pequeno, uma inclinação à delinquência, brincadeira brincadeira? Elas... Ele era bem difícil, né mãe? Minha mãe está aqui hoje. E eu lembro que minha mãe começou a participar de um grupo de oração, e ela começou a participar de um grupo que estudava a palavra, e ela aprendeu que nós devemos cuidar com aquilo que a gente fala, porque há poder nas nossas palavras. E eu lembro que ela chegou em casa e ela falou, a partir de hoje... Eu aprendi, a Bíblia diz que a, na nossa língua há poder de vida ou de morte, a gente vai declarar vida aqui dentro. E eu lembro que ela deu essa lição prática para nós como família e ela começou. A partir do, de hoje a gente só fala coisa boa, o Tiago é bonzinho, a gente chorava de rir. Ela falou, o Tiago é um amor. Ele é muito obediente. A gente ria até ela ria. Mas a gente falou, amém. Então vamos crer. Eu tinha que ir para a pré-escola com ele para ele poder ficar na pré-escola porque ele não parava na cadeira. Ele subia, ele escalava as janelas, corria, fugia da sala. E eu lembro que naquele ano foi o ano que minha mãe teve esse ensinamento. Na metade do ano eu fui liberada, não precisava mais ir, porque ele ficava sentado na cadeira agora. E ele se tornou realmente uma criança muito obediente. Ele é um homem admirável, meu irmão. Eu sou mega fã dele. Porque aquelas palavras que foram proferidas, de que ele é uma bênção, de que ele é obediente, de que ele é temente a Deus, não tinha nada a ver com o cenário inicial, mas... Quando nós declaramos vida, vida é gerada. E isso é a prática de você não olhar do ponto de vista humano. Porque o ponto de vista humano, é facinho a gente dar um relatório. Mas quando a gente olha e crê, né? eu acho tem alguns testemunhos aqui no nosso meio, de algumas restaurações familiares, em que onde uma das partes começou a declarar sobre o cônjuge, o meu cônjuge é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Né? Ele é um homem temente, uma mulher temente, é paciente, é amável, tem uma boa fala, uma fala sabe inteligente. E essas palavras foram sendo declaradas ao ponto de transformar o andamento das famílias. Então, nós precisamos entender né, que quando nós somos pacientes, nós abençoamos. E a gente pode ir a isso né, na nossa, no nosso meio. Quando nós erramos, e nós não somos pacientes, nós estamos pecando. Porque a Bíblia fala que nós devemos agir assim. Então, quando a gente erra, a gente tem que consertar. Né, e eu quero desafiar você. Eu me lembro que, enquanto os meus filhos cresciam, eu tinha dias que eu estava muito irritada. E eu lembro que de chegar para eles e falar, me perdoa, porque a mamãe não estava paciente hoje. Porque eu não, não dei a atenção que você merecia. E, né, e eu não sei, se a gente pudesse ter um paci, pacientômetro aqui, e a gente distribuísse de 1 a 10, que notinha que está a sua paciência hoje? Veio, pro, veio, veio louvando enquanto dirigia. <risos> veio bonitinho. Eu falei hoje de manhã do, do, do, do, do medidor de paciência, do pacientômetro, e o e o, Anderson, o pastor Anderson falou, mas de 0 a 10 está fácil, tem que negativar, tem que dar uma chancinha para descer depois do zero ainda, que às vezes está terrível o negócio. E ele falou, tem que corrigir esse termômetro, aí tem que ter menos 5, menos 6 de paciência. Né? E a gente até riu com essa brincadeira dele, mas a questão é, se você fosse hoje medir a tua paciência, está como? Né? Como que você está assim? E... A gente tem dias bons, dias mais difíceis, mas é import importante a gente entender que isso é um princípio bíblico. Não é só uma questão de temperamento, entendeu? É uma questão de você estabelecer isso como um alvo, porque a Bíblia nos fala para a gente ser revestido de paciência, para a gente tratar uns aos outros dessa forma. Por isso caiu tão bem no meu coração quando eu vi que a paciência é a cara cotidiana do amor, porque para mim isso é muito verdade. Eu, eu amo conversar com pessoas pacientes, pacientes para explicar pacientes, eu amo sobre os assuntos mais aleatórios, quando eu acho alguém que me explica uma coisa que eu não entendia, eu fico tão agradecida, tão abençoada, quando as pessoas têm paciência de ouvir você, às vezes você vê que a pessoa está com um pouco de pressa, mas ela gasta um pouquinho mais, para ser, ser legal com você, para ser solícito, isso é uma forma de refletir Deus na vida das pessoas, Deus é muito paciente conosco, você consegue imaginar o tanto de paciência de Deus com você? Ele nunca desistiu de você, ele está aqui hoje, né? falando com o teu coração, te chamando para algumas mudanças que vão fazer você ser mais parecidos com Ele. Ele nos ama demais, então que a gente possa né, ter essa consciência. E quando nós somos pais, a gente precisa entender que a paciência vai também moldar a forma como os nossos filhos se relacionam. Eu me diverti muito nos anos que eu trabalhei como professora de pré-escola. Porque eu pensava assim, esses pais não têm a mínima ideia do quão expostos eles são pela existência dos seus filhos. Porque os filhos, eles vão imitar os seus pais. Então tinha filhinho brincando, que ficava assim, no meio da brincadeira já falava assim, gente, imaginava como era a casa daquela criança. Então você imagina o um menininho lá falando com a amiguinha, com a Gigi. Ô Gigi, eu falei para você que não é para pôr a mão aí. Aí você fala assim, como que é o pai dessa criança? Como que é a mãe dessa criança? Gente, está brincando na escolinha, era para estar tá de buenas, está lá dando ordem. E tem uns que contavam, um, dois, e é muito bonitinho você ver. E às vezes é triste, porque você imagina que às vezes um ambiente totalmente desestruturado, ele não dá subsídio para que as crianças tenham saúde emocional. E isso é muito sério, gente. Nós somos responsáveis pela saúde emocional do ambiente que a gente convive. Porque a Bíblia fala que a palavra branda, ela desvia o furor. Se quando, quando dois não querem, quando um não quer brigar, não dá barraco. Então a gente tem que ser responsável por isso, entender, né, que a paciência é algo, ela é um presente de Deus, porque a gente recebe dele mesmo quando a gente se relaciona com ele, mas ela é um presente que abençoa as outras pessoas e é algo que a gente deve demonstrar. Agora falamos sobre ser paciente na tribulação, paciente com os outros. E agora eu quero falar o uma, uma, um terceiro e último aspecto, que você tem que ser paciente com você. Quão como, como paciente você é com você mesmo? Né? Nós estamos constantemente em obras. E tem muitas pessoas tão frustradas consigo mesmas, que elas estão passando às vezes crises muito fortes porque não conseguem ver algumas áreas da sua vida transformadas, não alcança alguns objetivos que sonhou e que há tanto tempo né, realmente almeja alcançar. E eu quero falar para você, tenha paciência. Né, você, quem, qual é o, é o Chaves que fala, ninguém tem paciência comigo. Né, às vezes nem você tem paciência com você mesmo, mas tenha paciência com você. Lembre, quem é Deus né, na tua vida que Ele sim, está fazendo algo em você, você é maravilhoso, eu quero te lembrar hoje que você é maravilhoso, você é uma pessoa sensacional, acredite nisso, você tem uma história que é só sua, você aprendeu as coisas de um jeito que é só você que pode aprender, então às vezes a gente está perto de pessoas e a gente acha que aquilo que a gente tem é muito pouco, mas eu quero te falar, pode ser pouco perto de outros que já viveram tanto, mas é muito perto de alguns que estão vindo atrás de você, sabe? Você já pode mostrar para as pessoas onde elas podem pisar, qual pedrinha que é melhor, que dá certo, que não vai afundar, então você é muito útil, você tem uma forma de ver a vida que Deus te deu, que é uma forma muito legal, que a sua troca com as outras pessoas é abençoadora, acredite nisso, amém? Você é sensacional porque Deus não fez ninguém diferente disso. Nós somos diferentes, as nossas diferenças, elas trazem soma. Né? A forma como a gente vê, eu lembro quando eu estava criando os nossos filhos junto com meu marido. Gente, a gente, dois seres do planeta Terra, do mesmo país. Eu imagino quando são de países diferentes, que tem culturas diferentes, como que, faz, como que criar filhos junto? Porque a gente, eu falava, imagina fazer isso, ele falava, lógico fazer isso. Eu falava, isso é terrível, ele falava, isso é o melhor. E a gente só duas pessoas, então, como a gente tem que acreditar que depois, na soma, quando ele explicava por que ele acreditava daquele jeito, e eu entrava, porque eu achava, a gente conseguia trazer um equilíbrio, e os nossos filhos puderam crescer, com o equilíbrio de um pai que é colérico, durão, e a mãe que é derretidinha. Educadora, pedagoga, mas às vezes esquece das teoria Se olhar com o golinho do gatinho do Shrek, já foi. Né? Então, você não falava, Ê, é, é. Cadê a pedagoga? Eu falava, ai meu Deus, deixa eu fazer certo, vai, tá bom. E, mas essas diferenças são muito interessantes e você tem muito a contribuir. Seja paciente com você. Não seja cabeça dura deixa Deus tratar com você, deixa Deus se transformar, mas também não fique paralisado. Né? Hoje eu falei que as redes sociais, elas trazem muitas coisas boas e muitas coisas ruins, porque as pessoas só mostram o melhor nas redes sociais. Às vezes a gente olha e fica achando que o grau de comparação a gente é tão, tão terrível, porque a gente não vive algumas coisas que a gente vê. A gente tem que tomar cuidado. Porque, na verdade, ninguém vai mostrar os dias ruins. Ninguém, algum, algumas poucas pessoas falam de dificuldades nas redes sociais. E eu quero falar para você, você é sensacional, acredite nisso. Tenha paciência, se permita ser trabalhado. Deixa Deus fazer né, você ser aquilo que Ele sonha ao teu respeito. Se entregue aos processos. Tenha paciência enquanto você está chegando lá. É assim, demora um pouquinho, mas a gente chega lá. Amém? Você está melhorando. Fale para você mesmo, fale, eu estou melhorando a cada dia, para a glória de Deus, acredite nisso gente, tem gente que tá falando com uma cara tipo assim, eu estou melhorando, ela mandou falar, tenha paciência comigo, sobre paciência hoje, eu quero ler um versículo que está lá em Colossenses 1, 10, é o último versículo e a gente vai encerrar, Colossenses 1, 10 até o 12, eu separei esse versículo porque fala da fonte da paciência e... Ele aponta para aquilo que a gente deve fazer no processo de ser paciente conosco, também com as pessoas e também na tribulação. Fala, isso para que vocês vivam da maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos, no reino da luz, amém, esse versículo fala que nós somos fortalecidos com o poder do alto, com o poder de Deus, e dessa forma a gente pode ser perseverante, e a gente pode ser paciente com alegria ou glória, não é paciente chorando, não é paciente lamentando, é paciente com alegria cheio de expectativa, com alta resistência, com tolerância, com intencionalidade. Eu descanso porque eu sei em quem tenho crido. Né? E que seja essa a nossa postura né? na nossa vida, que você seja conhecido. E talvez que você leve algumas pessoas a se admirarem, como o pastor Ebe fez comigo, pois ser um líder tão forte né? e ter uma, uma capacidade de ser tão parecido com Jesus. Essa é uma das características que as pessoas que convivem com vários homens de Deus, a gente tem o pastor Tomás aqui, que para mim parece muito Jesus. Eu olho para ele e falo, cara, você me lembra muito Jesus. Ele é tão amável, tão controlado, as palavras dele entram com tanto amor que chega a fazer alguma coisa dentro da gente, Assim, quando ele olha para a gente, quando ele fala com a gente, quando ele ministra a nossa vida, mas Deus tem isso para mim e para você também. Nós podemos ser esse marco, dessa expressão da cara cotidiana do amor, tendo paciência, expressando Deus na vida das pessoas. A gente expressa Deus quando a gente é paciente com os filhos. Esses dias, eu contei no primeiro culto que eu, eu vi uma cena que foi no mínimo interessante, assim. Mas eu sei que às vezes a gente está no limite, mas Deus tem graça para nós. E essa cena foi assim, é, eu vi um casal, eu estava viajando numa, num voo do lado deles, eles estavam sentados, era esses aviões que tem dois e dois lugares, assim. Então eles estavam o casal com o bebê e eu do ladinho. Eles fizeram o voo inteiro, aquele bebê chorou, o bebê babou, o bebê fez papel de bebê em avião. O bebê estava agitado, o bebê passa o bebê para cá, passa o bebê para lá, um levanta a chacoalha, outro levanta a chacoalha. E foi um voo assim de curto, não era um voo longo, acho que foi São Paulo-Curitiba, tipo uns 50 minutos, mas foi aquele perrengue para os dois. Quando a gente chegou aqui em Curitiba, todo mundo levantou, eles levantaram bem rápido, ficaram com a cabeça meio presa que não dava para ficar de pé. O pai com o nenê colocado na frente dele, preso naqueles naqueles negocinhos de prender o bebê aqui, segurando um celular. A mãe, ele era, eles eram, um casal bem jovem. A mãe segurando um skate nas costas, a bagagem do bebê. E aí quando eles levantaram, eles estavam muito afoitos para sair, ainda não podia sair. Eu sei que eu eu fiquei vendo aquela, eu estava do lado assim, tava do lado deles, e aí o cara falou assim: "Amor, você não vai acreditar, perdi meu celular". Eu estou vendo ele segurar um celular. Mas eu pensei, eu tô vendo, ele tá vendo. Então eu pensei, esse celular deve ser o dela. E aí ela falou, não, não, amor, não. Gente, ela abre aquela mala do bebê, voa a fralda, voa lenço umedecido, voa tudo. E ela falou, amor, como assim? Você não derrubou? Os dois vão no meio do potro, não. um já baixa com o neném, naquela cena. E eu, fico, eu tô pensando assim, será que é na mão dele? Mas não é o da mão dele, lógico que não é. Aí eu, eu fiquei assim, falei, vai que é, né? Eu falei, moço, não é o que está na sua mão, nele. Né? Meu Deus! É, é o meu celular! Eu tô ficando louco! Eu tô ficando louco! Eu falei pra você, amor, acho que eu tô com Alzheimer! Eu tô maluco! E até na hora eu falei, moço, moço, calma, calma, respira, respira! Calma, eu falei, tá tudo bem? Eu falei, tá cancelada essa palavra, você não tá com Alzheimer, você não tá nada, você é um pai de primeira viagem que não dorme, que fica no limite, tá tudo bem, calma, calma, vai ficar tudo bem, respira, respira! E ele foi lá. Eu falei, vai dar certo, eu falei, eu criei dois filhos, isso passa, eles dormem melhor, ele vai dormir melhor, vai dormir melhor, vai crescer. E os dois ali, ela foi pondo de volta as coisas assim, aí ele me agradecia depois, oh, obrigado, hein? valeu, como se eu tivesse achado o celular que estava na mão dele. assim. Tipo, foi... E aí ela juntou todas aquelas parafernália. e eu fiquei olhando aquela situação, assim, assistindo aquilo, com muito dó, com muita compaixão, já passei por isso. Mas a questão é, as coisas passam. A gente tem que manter a boa atitude, a boa calma, né? E tudo dá certo. Amém? Vocês recebem essa palavra? Hoje vai ser tão linda a nossa saída do estacionamento. Muitos crentes pacientes, dando tchauzinho para os irmãos que trabalham lá. Esperando os irmãos mais barbeirinhos, né? Que estão melhorando. É, gente, vai lá, vai ser lindo. Eu quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos só orar para a gente estar tá encerrando. E eu quero desafiar você a viver uma vida, uma semana muito paciente, com muitos frutos para a glória de Deus, amém? amém? Que seja um treino para esse ano novo, uma semana de muita paciência, intencional, abençoando as pessoas. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra que nos ensina, que nos desafia, que nos abençoa. Obrigado Espírito Santo. Porque quando nos relacionamos contigo, nós podemos ser abastecidos de características e, de, e sentimentos que vêm do alto para nos abençoar e abençoar aqueles que estão à nossa volta. Obrigado por toda a paz, por toda a alegria, por toda a mansidão, domínio próprio, por toda a paciência que o Senhor gera em nossos corações. Quando nós te buscamos intimamente, quando nos relacionamos contigo, nós te agradecemos. E nós pedimos que nessa semana, nos nossos próximos dias, a gente possa crescer nesse quesito de ser paciente uns com os outros, de abençoar as pessoas com a nossa atenção, com a nossa disposição de servi-las, que o Senhor possa ser refletido através dessas ações, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus.